Uma dádiva dos ninjas E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais Estou jogando Kaybuki e enfrentando o Blanca bom da o que eu posso dar bastante... É... Dá pra dar bastante kunai. Jogar bastante. da farofa. Meu, esse blanca. O adversário que, às vezes, pra sair de um golpe dele, eu fico confusa aqui pra... Isso, Meu pé, meu querido pé Que me aguenta o dia inteiro Aguenta esse daí Vai Pula aí Uma chutada Da boca <risos> Eu que dou, não vem não Agora você tá defendendo, né? Ele parece estar tá com medo. Está chapelando. Adivinha. Não deu. Poxa vida, eu adivinhei errado. Eu pensei que ele ia dar farofa e me agarrou ali. Ele me desconcentrou agora. <risos> ah, eu preciso fazer alguma coisa. Meu, esse golpe do Blanco é horrível. Se fosse o Zang F, eu sei que eu poderia dar o Lariate que saía, né? Agora com o ebook que eu não sei faço. Vai ser parofa mesmo! <risos> Olha! Ah, dá o um raio! Eita! tá lá, poxa vilha, adivinha, hein? yes, foi certo, you win, Ibuki, on the scene. Hum. Preciso fechar essa. Ele tá defendendo. Olha, passou a mãozada. Seu robo. Tá lá. Tá lá. Eu quedou. Morre. Falta só mais um pouquinho. Fica quieto, acaba é com o chute mesmo na bunda de novo. <risos> Vem. Ah. Posso fazer alguma coisa? Eu vou continuar assim. Olha pra alguém me pensou. O que passa na cabeça dela? Oh, e esse Sonic que vai. Não acaba! Só. Meu, que golpe chato. Eu não consigo sair. Nossa, eu tava ganhando. Como pode? Oh, foi boa, foi boa, vai. Jogou bem. Não, agora ele vai toda hora dar isso. Vou ter que ir pra cima agora. Tá, trela Fica quieto. Deixa a vez não, ele vai matar aqui Com esse golpe Ai, só falta mais um pouco Eita, Não Tu pode errar Ah, não Poxa, vida, eu não acredito Duas vezes que eu quase ganhei Quando a gente não sabe muito De jogar com o personagem, dá isso, né Não, esperou! Round 1 What? Agora eu vou, vou vencer Ao é final Tá um a um Vem, Eu tô bem preparada Você tá se preparando aí Abaixando <risos> atacar Mil Tem que revirar tudo de novo o no jogo. Kuma Shuriken. Kagehusa A primeira flash. Chan. Shuriken! A segunda flash. Go. Gay! You should train harder. Round 2. Só falta mais um ponto. Só essa partida. Pessoal, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. E peço para quem não é inscrito se inscrever, para não perder as novidades dos jogos e se divertir, viu? Tá, Não deixe também de comentar. Os comentários de vocês é muito importante. Nossa, meu. perdi com o Sonic. Mil ele tirando com a mão. Como pode? Nossa. Mãe, não se aquieta. Tá muito esperto, cara. Tá decisivo. Tá decisivo. Ai, um olímpica. Ariroca, está enterrada. Yes! É, pessoal, não foi fácil, mas que bom que eu ganhei. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Comentar, compartilhar com os amigos E deixar seu like Então até mais, tchau